Muito bem pessoal, muito bem, saudações, saudações para você que está nos assistindo neste momento. É, lamentavelmente, né? hoje nós não vimos trazer belíssimas imagens, mas sim é, um apelo aí, né, para as autoridades é, aqui de São Sebastião do Paraíso, porque olha só o que nós achamos aqui, ó, apesar da, da época da seca, poucas chuvas na cidade... Mas ainda há pessoas ainda que não tem acho que juízo na cabeça, né? Pode se dizer assim. É colocar é, fogo é, numa, numa pequena área aqui, verde que tem aqui entre o bairro São Judas e mais um espaço aqui. Olha a situação que tá isso, gente. Apesar da sequidão, o bairro fica totalmente judiado aí com esse fumaceiro. Olha aí. E numa, numa situação dessa, né, não se acha ninguém o responsável por isso, né. A, a responsabilização da, da pessoa, né, que faz esse tipo de coisa, acha que a população tem de aguentar esse fumaceiro, essa situação aí, né. Numa época que nós estamos aí, que as, as autoridades aí está é praticamente aí obrigando a usar máscara né por causa das doenças você imagina usar máscara num fumaceiro desse né São, é um pouquinho antes do almoço né estamos aí por volta acho que quase do meio dia e esse fogo aqui se alastrando aqui ó e esses dias para trás até vim aqui filmei a parte verde aqui que estava bonito olha só tá dando dó né de se ver a situação que tá aí só é, é não tem palavras né não tem palavras porque no Brasil não só aqui mas em muitos lugares aí o pessoal faz esse tipo de coisa né é onde está o coração de uma pessoa dessa né passar e tacar fogo numa área dessa olha olha a situação Nós estamos aqui praticamente aí numa divisa entre o bairro São Judas, né? E uma outra área aqui de São Sebastião. Um solzinho gostoso, maravilhoso. É a única coisa aí que está atrapalhando o dia é essa situação aqui, ó. Fumaça para todo lado, poluição. Uma cidade linda, igual São Sebastião é. Mas tem problemas também, né? Problemas de gente desnaturada que é, desrespeita a natureza, desrespeita as leis, não tem amor ao próximo, porque se tivesse não faria isso, provocar esse tipo de queimadas, as famosas queimadas que atrapalham tanta a saúde da população em todas as partes desse país. Infelizmente para as leis fracas que nós temos, é, não há uma, uma punição, né? A punição para quem faz isso é um apelo aí que nós fazemos aí às autoridades, que muitas das vezes a pessoa fala, poxa, mas nós somos tão pequenininhos, né? Não podemos, não não há necessidade de falar sobre esse assunto porque não temos força. Mas podemos até ser pequenos, mas a verdade nós nunca podemos omitir. Olha só a situação disso. Olha o fumaceiro que está aí subindo no céu indo em direção a esse bairro. Você imagina as pessoas que têm crianças com é, um problema respiratório ter de aguentar uma situação dessa? Nem só é, responsabilidade da prefeitura, né? Eles não podem ser responsabilizados por isso, mas é, com certeza as pessoas que fizeram isso, né, botar fogo e fazem isso, pelas informações que temos, fazem isso praticamente quase todas. Às vezes nessa época do ano que deveriam ser responsabilizados judicialmente, né? Olha só como tá isso: a sequidão e a fumaça tomando conta de tudo. A maioria das partes aqui já estão praticamente queimadas, né? Olha isso: lugar que tava todo verdinho agora tá, tá que dá dó. Aqui geralmente o pessoal é deixa solto aí algumas vacas, né? Que já filmamos algumas vezes é, as vacas pastando, né dá, dá até uma má impressão, né? Dá até uma má impressão, da impressão que a pessoa que fez isso aí, né? Faz isso para que a, o pessoal não, não coloque os bichinhos aqui para pastar. Olha lá, olha como tá lá embaixo. A situação disso. É lamentável, é né? lamentável que ainda se agente dessa maneira, né? Que não pensa nas pessoas, mas pensa em si próprio, fazem esse tipo de maldade, Olha só isso. Lamentavelmente, mais uma vez aí deixamos aí a nossa indignação, né? Para esse tipo de atitude que se toma desse país, né? Queimadas para todo lado e não há. É, uma posição das autoridades a serem tomadas, né?